Olá, eu sou Vinícius Antônio, esse é o TRT Entrevista que você acompanha na 104.3 FM a partir de agora. Em fevereiro de 2012, o TRT de Mato Grosso iniciava a instalação do Processo Judicial Eletrônico, o PJE. O sistema revolucionou o judiciário ao substituir o processo em papel pelo digital. Nosso entrevistado de hoje... É o desembargador Tarciso Valente. Ele foi presidente do TRT entre os anos de 2012 e 2013 e coordenou essa mudança na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Doutor Tarciso, é um prazer recebê-lo aqui na TRT-FM. Seja bem-vindo. Prazer é nosso estar aqui. Hoje a gente fala como o uso da tecnologia avançou. O Dr. doutor Tarciso na... avançou muito na pandemia. Mais, mais há 10 anos atrás... Podemos dizer também que começava uma revolução digital no judiciário. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que é o processo judicial eletrônico e como ele fez essa transformação. Se nós hoje não tivéssemos o processo judicial eletrônico, o PJE, a justiça, como um todo, não, não teria condições de funcionar na pandemia. Então, mas esse foi um processo de mais de 10 anos. Já na gestão do desembargador Zão Aicouto, que me antecedeu aqui no TRT de Mato Grosso, juntamente com o ministro Moura França, do TST e do CSJT, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, que, que detém a chave do sistema e ele uniformiza todo o sistema para todo o judiciário brasileiro, não seria possível. Então, foi um caminhar de mais de 10 anos. Iniciou na gestão do ministro Moura França e do desembargador Osmai em seguida, eu tomei posse em 2012. Já implantamos a vara Piloto em Vaisa Grande, né, a terceira do Brasil, e em seguida as nove varas de Coiabá, a, a primeira é, em sistema de nove varas. Né? Então, nós fomos pioneiros na construção desse processo há mais de 10 anos, iniciou uns 12 anos atrás, e isso é que possibilitou o funcionamento do Poder Judiciário hoje, nesse tempo pandêmico. Doutor, a gente sabe que mudanças enfrentam muitas resistências. Além de resistências, outros problemas, quais foram os maiores desafios quando a justiça resolveu implantar o PJE? Eu mesmo, inicialmente, era um pouco cético, porque eu sou da tempo da máquina de escrever. Né? Trabalhei no TRT de Goiás, na assessoria, era manuscrito, passava por datilografia, depois juntava no processo físico. Então, eu mesmo sentia é, que essa mudança de paradigma, uma certa resistência. Mas a gente estava com esse projeto em, em mente, teríamos que implantar e mudar o paradigma que até então existia. Então, isso si foi importante a capacitação e o convencimento dos operadores do direito. Iniciamos capacitando todos os nossos servidores e magistrados, depois em convênio com a Matra, fomos capacitar o público externo, que são os outros operadores Ministério Público, aí principalmente a classe dos advogados. Então, realmente, quando você sai da área de conforto para essa nova mentalidade é, tecnológica, principalmente no meio do judiciário, foi uma resistência realmente difícil, porque no Mato Grosso a gente tinha alguma coisa embrionária, na justiça estadual, que era o um ProJUD, mas o PJE era uma novidade, não só no Mato Grosso, como no Brasil. Não é? Então... E essa capacitação futuramente já auxiliou inclusive a implantação posterior nos outros ramos da justiça. Porque você ficou mais fácil, porque uma grande parcela, pelo menos dos advogados, já, tinha, já conhecia o sistema PJE. A principal norte para o PJE na concepção do CNJ é você ter o mesmo sistema construído pelos tribunais, não seria uma ferramenta comprada de uma empresa privada mas a construção pelos servidores do Poder Judiciário para deter toda a sua tecnologia e uniformizar esse processo para os 92 tribunais do país, para que não existisse, que até infelizmente até hoje existem alguns tribunais, que não implantaram o PJE. Mas a, a ideia do CNJ é que teremos 92 tribunais do país usando o mesmo sistema PJE da Justiça do Brasil. Estamos tendo a grata satisfação aqui no TRT Entrevista de conversar com o doutor Tarciso, que é ex-presidente do TRT e coordenou essa implantação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho em Mato Grosso, esse sistema completa agora em fevereiro, 10 anos. Doutor, qual o impacto disso para o cidadão? Dados do Tribunal Superior do Trabalho apontam que o tempo contado de quando o processo é ajuizado. Até o juiz dar a primeira sentença, caiu pela metade. Também ficou mais rápida a, a fase de, de execução, quando se exige que o devedor pague a dívida. Essa justiça mais célere, ligeira, ela é resultado da implantação do PJE? Quando você fala de processo judicial eletrônico, você está falando de informática, e isso a evolução é constante. E no processo eletrônico, Estão sendo incorporadas, cada cada versão que se instala, uma nova, novas funcionalidades. Então, é a automação do processo, né? A gente vai chegar há pouco tempo já numa inteligência artificial, que vai contribuir mais ainda, ainda mais para acelerar, da celeridade e rapidez ao sistema de justiça. Nós temos constatado que do ajuizamento da ação até o seu julgamento é muito mais rápido. Para você ter uma ideia, quando eu tomei posse no tribunal e a gente julgávamos 200 processos numa uma sessão, levávamos dois dias. Hoje, é, no sistema eletrônico, já trabalhando tudo antes da, da sessão em si, nós julgamos em menos de duas horas, num, é, 200 processos, porque a maioria já estamos ali todos preparados para a sessão, de forma que todos os atores da, participantes da sessão tenham conhecimento já ali, imediato, do seu julgamento. Na fase de execução... Essa interface com os bancos, né? Alvará, que sai eletronicamente, rápido, já para o advogado, para a parte, é, a consulta, o sistema de consulta dos devedores, essa integração com todos os órgãos, receita, bancos, facilitou bastante o gargalo da justiça e é a execução. Então, a cada dia mais, vão encampando ao sistema, né? acoplando novas funcionalidades e dando maior celeridade e rapidez e condições de um trabalho mais eficiente do Poder Judiciário. Como eu disse, infelizmente, nem todos os 92 tribunais do país, tem vários tribunais de justiça que ainda não implantaram, Goiás acho que ainda comprou o Jud, mas desde o início, com a administração do ministro Dalazen, que esteve à frente quando eu era presidente do tribunal, em seguida com o ministro Carlos Alberto, é, foi imposto, foi uma imposição, né, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que os 24 tribunais implantassem de imediato o processo judicial eletrônico. E isso foi feito. Posteriormente, foi acoplado também o CSJT, o próprio Conselho e o Tribunal Superior do Trabalho. De forma que a Justiça do Trabalho, há 10 anos, está com esse um sistema uniforme em todos os seus 24 tribunais regionais do trabalho. O TRT Entrevista de hoje recebeu o desembargador Tarciso Valente, que foi presidente do TRT entre os anos de 2012 e 2013, e iniciou, coordenou a, a mudança da Justiça do Trabalho em Mato Grosso para o PJE. Doutor Tarciso, foi uma satisfação recebê-lo, muito obrigado por atender o convite da TRT FM aqui no TRT Entrevista. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição para falar desse processo judicial eletrônico que realmente transformou a justiça, né? Como eu disse no início, se não fosse o processo judicial eletrônico, como nós. Conhecemos hoje, nós não teríamos justiça na época de pandemia. Imagina os atores, cada um com um processo de papel, passando de mãos em mãos. A, a, essa mobilidade física, era impossível, era inviável. Teríamos, ter, teríamos parado o poder judiciário. Não justiça de trabalho, não. Nós prestamos a justiça com mais facilidade, com mais rapidez, não houve nenhum prejuízo para o jurisdicionado, para os trabalhadores, nessa época tão adversa que nós passamos. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, ouvinte da TRT-FM, você acompanhou o TRT Notícias, o TRT Entrevista. Eu sou Vinícius Antônio e a gente volta e eu espero a sua companhia no nosso próximo encontro.